Pessoal, eu sou o Rafael Foreste, zootecnista e diretor do Grupo Brasil Piscis, que é composto pela empresa Brasil Piscis e Igor Peixes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercado angolano, que nós saímos, né? Um dos nossos projetos saiu na uma entrevista internacional lá em Luanda, na Angola, certo? Ah, e como que funciona o mercado da Angola, tá, pessoal? É o mercado angolano, ele é um mercado um pouquinho diferente do brasileiro lá eles gostam de na verdade o padrão de peixes né, da tilápia ou do cacuço como eles chamam lá na região deles são tilápias de 400 gramas então é, nós exportamos sete exportações diferentes né, em sete etapas é, com ah, 10 fazendas de produção de 2 a 3 toneladas mês e uma fazenda para produção de 20 toneladas mês Essas foram, esses foram os nossos projetos entregue na Angola, tá? Bem, esses projetos todos foram em recirculação. Para vocês que não conhecem o sistema, esse é um sistema de recirculação onde as, as tilápias, elas ficam em um sistema fechado com filtragem de água, tá? Então aquela água que está entrando é uma água pura, certo? Depois de passar pelo nosso sistema de filtragem. E nós temos o sistema de oxigenação forçada, que está desligado para a gente gravar o vídeo. Tá? Mas eu vou colocar algumas partes do vídeo, alguns raciocínios do nosso sistema. Mas o nosso o sistema entregue na Angola foi igualzinho a esse aqui, que é um sistema de alta durabilidade, alta biosseguridade e baixa renovação de água. Então é o perfil que o governo angolano, junto com a parceria privada, né? uma parceria público-privada, está investindo para fomentar a produção de tilápias na região. Então, é, o mercado angolano ele está crescendo demais nos últimos dois anos por conta que a Angola produzia menos de 10% da produção é, de tilápias né, e o consumo de pescado do país. E agora o governo angolano está é, fomentando... <coughs> E o governo da Angola está fomentando a instalação para produção nacional de peixes para recuperar né, essa autonomia, atingir essa autonomia ou parte dela, certo? Para não depender tanto de importações estrangeiras. E abriu, então, mais de 90% de mercado de demanda. De, a demanda de mercado foi aberta para ser suprida pelos angolanos. E vocês vão é, acompanhar. A entrevista internacional, que estão os nossos projetos, os nossos tanques, de um dos nossos clientes na Angola. A produção de tilápia tem mudado a vida de centenas de jovens no Bengo. Sobre este assunto, vamos abordar lamas para a frente. Estamos na localidade do Panguila, Panguila. Uma paragem quase obrigatória para quem se faz a estrada nacional número 100, pouco menos de 30 quilómetros de Luanda, no litoral norte. Aqui, o prato preferido é o mofete de cacuço, um local de relaxe descrito por quem conhece. Podemos descrever como um, um sítio rural, não é? é falta aí é fazer o campismo. Depois de tantos encantos, já se perguntou porquê que só se serve cacuço ou sopa neste lugar? Não, também não sei porquê, porque eu já sou aqui há 20 tal anos, já tentamos fazer todo tipo de prato, este, feijoada, churrasco, mas não tem aderência. Sobre os benefícios à saúde, a tilápia é um peixe rico em proteínas, contém gorduras e é diferente de outras fontes mais comuns de macronutrientes, como a carne bovina e o frango. Ajuda também no cérebro, coração. O tilápia tem muito sabor e muita qualidade sobre vitaminas, ele também, além de vitaminas A, C e D, que ele tem dentro, nós temos também ômega 3. No Bengo, encontramos bem na entrada do bairro administrativo da Sucareira, na Estrada Nacional 100, no perímetro irrigado de Caxito, a cooperativa Grupo, que se dedica à produção e comercialização de alevinos e tilápia. O governo estava a querer ajuda pequeno em média empresa, nós fizemos um acordo com o banco que vai ter a empresa que vai produzir, ele recebeu o dinheiro e eu da fazenda chave no mão, além disso eu assino eles como criação de peixe, como faz. Com um investimento de 2 milhões de dólares numa área de 20 hectares, foi possível criar 44 tanques de engorda 34 de criação de alvinos e mais 6 de reprodução. Só para se ter uma ideia, a empresa de quem semanalmente produz em média 250 mil alvinos e pode atingir a cifra de 1 milhão mensalmente. A tilápia apresenta quatro etapas ao longo do ciclo de produção. A primeira fase de alvinagem ocorre logo a inclusão das larvas, ou seja, é nesta fase onde acontece a reversão. Nós chamamos isso de eh, criação, engorda. Tem a área de engorda, nós levamos alevinos, metemos nos tanques grandes, até ele vai chegar no 350 eh, gramas. Desde a sua criação em agosto deste ano, a cooperativa funciona numa primeira fase com 10 associados, e cada um deles ocupa meio hectare, cuja produção semanal é de 2.500 quilos de peixe. Há um déficit de, portanto, de, de produção de tilápia em Angola e 99,9% da tilápia de Angola consumida era toda exportada, importada. Esse é um novo desafio que surgiu ano passado. Então, pelo projeto apresentado e após algumas consultas, achamos uma mais-valia em investir no negócio. Hoje viemos aqui pegar alguns alvinos de tilápia para diversificarmos também a nossa produção. A produção de tilápia no Bengo transformou vidas. O projeto empregou e formou 126 jovens, dos quais 56 trabalham em Caixito. Em apenas cinco meses de muito trabalho, Graciano e Lucinda vêm compensado... O um esforço empreendido no projeto. O graciano de ontem, o mais graciando de hoje. A diferença é muito, porque antes passava muito mal, mas na cidade passava muito mal mesmo. Graças a Deus, hoje estou bem. Já não consigo passar de em casa, sentada, tem alguma coisa para fazer. E sei que vai contribuir também para o nosso país. O consumo deste peixe no país tem estado a crescer ano após ano. O desafio é alargar o projeto que atualmente produz entre 25 a 30 toneladas de tilápia por mês, cujo principal mercado de consumo é a capital do país. Até concluir, o investidor prevê gastar cerca de 5 milhões de dólares. As imagens são de Alberto Sampaio, Afonso Garcia, Walter Carlos, Juliana Jorge, a TPA, no Bengo.